E tem que funcionar bem, Por quê? porque ele dá defeitos e defeitos pode tipo assim, aumentar o custo do serviço, do seu serviço ou o cliente, né? Por não saber é, ir andar no reservatório no estado quando ele chega nessa cor assim. Isso já rodou um não, muitas vezes para chegar nessa cor. Porque ele é branco, ele é branco, quase transparente. Entendeu? Então é para chegar nesse ponto aqui tem que ter rodado muito. E o cliente não poderia deixar isso acontecer. Chegar a esse ponto. Aqui o Ford, né? Aqui é Ford Fiesta. Aqui é Fiesta, Festinha, red, sedã, Os ex aqui também dá um problema que é igual a esse. Esses dois sistemas é onde que eu preciso de sangria. Tem que saber fazer o serviço de sangria. Tem que ter paciência, é uma coisa assim delicada, porque do contrário você vai continuar com o problema e sempre tendo problema o cliente que era é, seu amigo passa a ser inimigo, te cobrar e em alguns caras até te ameaçar. <risos> porque você não resolveu o problema dele. Acontece, o problema comigo que acontece. Ele é um medo diferente para outros estados, outro país, outros países, outras cidades. Né? Então. É um, é um caso sério, a gente tem que dar muita atenção para isso, porque é complicado. Então, a gente, na medida do, do momento exato, a gente vai ficar falando mais especificamente sobre cada item né Mas seguindo aqui, aí tem a coluna, é onde a gente estava falando a respeito. Um pouquinho a gente começou aqui sobre o, o sistema do vestido, né que tem aqui a sua coluna elétrica. Aqui também tem uma peça aqui, essa parte aqui é de coluna elétrica, do veloster Isso aqui é a parte onde recebe o motor elétrico aqui, né, aqui vai para a coluna do... da direção do volante e aqui é a parte que vai para a caixa, né. Isso aqui é uma parte que eu fiz questão de trazer, por quê? Porque acontece um problemazinho com esse sistema aqui que vem daqui, aqui tem uma engrenagem que trabalha aqui, conjunto aqui certo? vendo um granatezinho de... é um material plástico mas que ele só fadiga e ele costuma esfarelar tudo ali e aí fica o barão toc, toc, toc, toc, toc nesses carros dessa linha da é que Veloster é... Kia Soul ou mais? Elantra Elantra é... A 20, não, é? A 20, não, E 30 Entendi. e 30 tá. Tá. também dá porque o sistema é o mesmo. Então, esse problema, esse problema assim, quando, quando chega lá, eu por dentro eu dou até um sorriso. <risos> Sempre de sem ah. Sempre que sentir. Por quê? Porque é um problema que não vai dar um.. digamos assim, você teve problemas aí um certo tempo, serviços difíceis. Resolver. Mas esse tipo, esse tipo de defeito é fácil de resolver e é um dinheiro bom. Por quê? Porque na estrelinha, a internetzinha que sai daqui, toda espalhada, ela custa, em torno de máximo, 50 reais. E eu compro o um pelo serviço, 450 reais. À vista. Você encontra o é, falecedor por aqui ou recomenda? tem a RC em portes e tem a Eurocar, da Bela Rio. E todos os dois vende, o material é, é legal, é bom. Eu já comprei também desse pela internet, mercado livre. Também dá para ser utilizado, aplicação é boa. Você tem que ver só a resistência dele, como é que ele está, né? o momento ali e tal. E dura bastante, mas é um sistema que frequentemente está dando tipo mesmo. E tem muita gente que tem medo de, ver, de resolver. Fica debaixo fica do volante ali? Fica, essa coluna, ali, não, a coluna é geralmente é abaixo do volante. Né? Fica ali no joelho ali, do cara ali. Então, no caso do, casos, desse caso aqui, tem que tirar parte do painel ali, da proteção do aliança, né? É. vai alcançar o volante, tirar do acoplamento da, da caixa até o volante e ele do tubo. Sai o é. volante com tudo tem também? Com um tudo. Ah. para poder acessar esse motor elétrico que vai aqui. Acoplado aqui. É dois braços. Dois ou três? Três. Três parafusos. Tirou esse parafuso. Destacou o motor elétrico, está tá ali. Passa só um pincelzinho ali, não faz igual eu. Fiz nesse caso aqui, eu vi que estava muito sujo. Aquilo derreteu um pouco. Eu fui cair no último passagem para o contato. Joguei ele no contato, bonitinho. Meu Deus do céu. Ninguém espera. Pô, você está fazendo um serviço melhor, né? Da praça, né? Aí o rolamento começou a arrancar. Chegou a borracha do o rolamento. Começou a arrancar, o não estava arrancando e agora? E Pode baixar isso. E a borracha também entrou para dentro do rolamento. Pois é, com limpo contato, jogou o material para dentro do, do, do, do, do rolamento, com limpo contato, e aí. Eu vou perder aí uma grana no ar para poder achar outra coluna dessa. Porque essas peças se assim, não acha individual. Graças a Deus que tem uma carceres aqui na outro lado do rio, no outro bairro ali. Pessoal, a gente boa demais. E na época, o dono lá da Bahia, candidato a vereador da cidade aí, quer dizer, ajuda mais ainda, né? <risos> ajuda mais ainda, o cara está na busca de voto. Aí eu fui lá, eu consegui lá com ele lá. Essa parte aqui, que ele, ele troca, né, um fogo ele vai.. Ele não faz reparo nesse sistema de gestão elétrica, né, mas ele troca. Quando ele acha que o um fornecedor, o que é comunica com todos os cassetes do país, né? Essa cassete Bosch. Então, não é autorizado, é né, uma, uma, uma franquia, né? É o Ademar, o nome lá é a oficina 2000. É da é cassete da Bosch. Então, na outra parte, no, o imóvel dele lá, onde ele faz serviço de cartilhas e tal. Tinha lá um, um, um negócio lá, pulsão céu, um cargas, lá, eu falei, essa aqui, fui a segunda vez, essa aqui, e consegui, graças a Deus, o bolamentinho deu certinho, troquei, e o carro era um velócito. O ali ah, dentro? Tá. É, aqui dentro, tinha essa... essa ah, tá. essa aqui uma, uma porta, cadê o né, uma, ela, né? É uma porta. Ah, tá. Desmonta, Então, o que acontece? Desmontamos aqui, conseguimos o rolamento. Poxa vida, porque do contrário, você tem que colocar essa coluna. E aí, qual que é uma coluna um carro desse? A do um estilo aqui na ProFiat, que é a, a loja autorizada da ProFiat, que é o peço que só todo ProFiat, uma coluna elétrica do estilo lá, ela hoje deve estar custando 9 mil. Né, Dependendo então, de destino vale mais do que o próprio carro, né? Então, quer de dizer, quanto que é um carro desse daí? Eu nem conclui a saber, mas é coisa que você pode perder o serviço, tem que pagar, tirar do Então, são coisas e detalhes que tem que ser apreciado, mas o serviço é muito bom de fazer, por conta do valor que há envolvido. É dois parafusos ou não. É né? o meu conhecimento de você saber o que é, o que vai ser indicado ali e voltar para outro lugar a montagem, eu percebi eu pago 150 reais 150 eu é, compro aliás é, nesse serviço que que tem ouvido ali a instalação é. que então de 150 a 200 reais né? que é muito só para instalar a coluna é uma botão então no total ah mas só faz tudo lá na sua cena. isso em ah, tá? não, não não, não. não. É, então, no que diz respeito à direção, só as partes eletrônicas, como eu falei, que aí não tem jeito, tem que passar para outro. Mas aí, esse outro que eu achei, depois a gente volta a falar dele, que é o Mauro ali da Taquara. Se conhecimento do um lugar, muito mais que eu, eu não sei chegar lá ainda. Um amigo nosso que conhece muito aquela região ali, né? Taquara que é é. ah. tem então, é... ah, lá na janela? É. Então, é mais Na estrada Taquara. Isso. Então é um áudio que está instalado ali e ele faz serviço dessas partes elétricas, mas como não tem peça para substituir, a é cada três ele manda uma. Mas essa aluno ainda, eu já tive dois problemas com eles aí, com ele aí grave, que foi de um fuso, segunda geração, modelo dele 2010, caixa elétrica. E estava com um problema de dureza. A né? gente tinha trocado aquele, aquela peça do cubo de óleo não avisou a gente também, os donos do carro. Ah, sim, não, mas aí é outro detalhe. Mas no caso do serviço dele lá, ele não prestou um bom serviço, não deu a assistência oferecida. E o valor pelo serviço não é pequeno, é R$ 2.200 que ele cobrou pela caixa, pelo serviço é, que ele prestou na caixa em questão do próprio carro. Então, é, não, aliás, foi de uma outra caixa que ele tinha lá, a base de troca que ele faz. Então, ficou legal, eu tive que voltar lá duas vezes, nas, na terceira, terceira, suposto. terceira né? vez. Na terceira vez, aí ele, eu botei ele em contato com o dono do carro, aí ele conseguiu conversar com ele, conseguiu ver alguma coisa no carro lá. Porque o carro tinha outras coisas envolvidas, que é questão de suspensão, e ele. E o um, um Fusion, ele trabalha muito com isso, com, ele depende do, de uma panorâmica boa, de toda a suspensão que envolve a direção, para poder a direção funcionar bem. Porque, do contrário, dá problema na caixa. A caixa pode queimar algum componente, pode parar de funcionar ou trabalhar mal. Então, o cara está é trocando lá, tudo que roda, Estou trocando alguns componentes lá, que talvez puder carro é, Na época ele não fez uma, uma reconfiguração do, da ECU dele, da Central. Ele não fez um trabalho legal, então a ficou, segundo o balão, ficou dando esses ruins que deu duas vezes depois. Aí agora, como foi feito a terceira vez, e ele foi lá direto, me parece que ele deixei mais coisas na caixa Já tem um mês lá Dois meses meio Já tem dois meses né Já tem dois meses e o cara todo do carro não apareceu aí Pra ele procurar Mas se aparecer O que acontece? Eu tenho que dar um jeito E devolver o dinheiro para ele né? Eu fiz mal esse não é o, o, a maneira de trabalhar Não é a maneira Mas eu confiei, confiei demais o que acontece? Num caso desse, agora eu trabalho assim. O cliente vai se corresponder com quem for fazer o serviço na peça, certo? E ali eu só vou intermediar, no máximo, tirar uma peça e depois colocar outra. Vou colocar a medida que problema que ele...